Foi publicada hoje, dia 27 de dezembro de 19, no Diário da Justiça Eletrônico do TSE. A resolução 23.607 de 19, que dispõe sobre arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições 2020. A resolução vai da página 125 até a 156, é a 23.607. Também foi publicado o calendário eleitoral, a resolução da escolha de registro de candidatos, propaganda eleitoral, horário gratuito, condutas ilícitas, representações, reclamações e direitos de resposta, atos gerais do processo eleitoral, fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, cronograma operacional de cadastro eleitoral. Boa leitura, bom estudo para todos vocês. Um abraço e até o próximo.